Sou o Frei Milton Baques e quero parabenizar o Frei Patrício Cereta pelo seu aniversário. E de modo especial, porque apesar de aos poucos ir avançando na idade, continuar sendo jovem entre os jovens.